Então você vai na cooperativa, abre a conta, se for aprovado o Black, você tem um cartão Black com acessos ilimitados à sala VIP do Lounge Key, o titular, os adicionais e 100% de convidados. Quando eu falo 100%, é que se tiver você com 10 pessoas, você leva 10 pessoas na sala VIP do Lounge Key. E por ele ser o cartão mais fácil de uma cooperativa, entre Cicobi, é, Uniprime, Unicred, Cressol, o Cicred ele é o mais fácil, né? Então você teria essa condição de ter um cartão ilimitado no Brasil. Eu trouxe para vocês aqui essa série de cartões, tá? Para vocês. Primeiro, eu quero falar desse cartão aqui, tá? esse cartão é o tudo azul Platinum e por que que eu tô trazendo ele para você porque eu sei que esse cartão não é tão fácil assim de primeira então por isso que na carteira se você tiver esse cartão é um cartão top eu passei por ele tanto que esse é meu ó. eu passei por ele ó Leandro Vieira é meu cartão então eu passei por ele então seria um cartão estratégico Pra quê? Pra você conseguir usar ele. E como que eu uso ele, Leandro? Bem, deixa eu falar pra vocês como que o Alex tá fazendo, tá? Vou pegar a estratégia do Alex. O Alex gasta 4 mil por mês nesse cartão. No dele, o Thiago também vai gastar R$4.000. Mil. 4 mil por mês nesse cartão, dividido pelo dólar mais alto, 5,71, Dá 700 reais, eu vou arredondar. 700 vezes a pontuação base, 2.2. Então, 700 vezes 2.2. Dá 1.540. Aí eu falei, coloca o acelerador, Alex, que você vai dobrar, vezes 2, 3.080. Ok? Maravilha? Se você falar que ele gasta isso em 12 meses, então ele teria 36 mil pontos. Com 36 mil pontos teoricamente ele passa por comprar um por o visa 20 mil então ele vai para o diamante e com certeza ele ganha uma passagem espelho grátis ou seja todo ano ele tem uma passagem espelho grátis com esse cartão além dos benefícios que você já sabe que ele tem sala vip em Congonha sala VIP de... em Campinas né então seria um cartão estratégico para você receber uma passagem espelho grátis então com 36 mil pontos por exemplo ele conseguiria pegar uma viagem, por exemplo, para Curitiba, e de volta e levar alguém com ele de graça. Ele poderia pegar o Thiago, por exemplo, o Tiago, pegar a esposa dele é, e ir para Recife, por exemplo, numa promoção, ele compra dele com milhas e leva a esposa de graça no One Pass, no caso, na passagem de espelho grátis. Então, é um cartão muito bom para você ter como estratégia de viajar e ganhar benefícios com ele. Isso para quem curte o tudo azul, Sem contar que você manda pontos para lá e também acelera seus pontos no, na categoria Safira para o Diamante. Tá? Então eu teria esse cartão aqui com certeza, sem dúvida nenhuma, junto na minha carteira. Tá? Então é um cartão bom para você se, se classificar aí. Aí eu trouxe aqui o C6 Bank. Por que o C6 Bank? Esse cartão ele me dá acesso à sala VIP através do Lounge Key. Ele me dá quatro acessos por ano no cartão através do Lounge aqui E o cartão do C6 Bank também não é difícil de ter. Se você usar aquelas regras de investir 10 mil, esperar upgrade, upload lá do, do Platinum para o, para o Black, ou o Standard para o Black, você teria um cartão Black desse aqui, que pontua 2.5 por dólar gasto. E os pontos desse cartão nunca expiram. E o bom desse cartão aqui do C6 Bank, por quê? que esse cartão, além de ele me dar seis adicionais grátis, mais quatro acessos para cada cartão grátis na sala VIP através do Lounge Key, e sem aquela frescura de ter que printar a imagem e mandar para o banco, porque se vocês veem que não faz isso, você teria um cartão que te daria acesso ao Lounge Key, quatro acessos, mais os seus adicionais, né, que você poderia usar, te daria uma tag de pedágio sem pagar mensalidade, você teria os benefícios do Mastercard Black, e poderia transferir os pontos em bonificação para Livelo, para tudo azul, Latam, né? E da Livelo você espera uma bonificação e transfere o dobro de pontos. Caso você queira, é, eu não gosto de ficar transferindo pontos, eu gosto de usar no próprio lugar, você pode vender seus pontos para o próprio C6Bank, ele compra seus pontos, tá? Ou fazer os pontos pagar anuidade, ou o cashback pagar anuidade. Então tem várias formas de você isentar anuidade além de gastos de 8 por mês, ou investimento de 50 mil para isentar o cartão do C6 Bank. Eu teria ele como uma forma de pontos ser a melhor é, pontuação acelerada. Tá? Então, o C6 Bank seria para mim uma pontuação top para, no caso, usufruir né? Usufruir de uma vantagem de ter um cartão com pontos bons. Tá? Então, o C6 Bank, eu buscaria esses dois cartões... É, e tudo que eu estou dando para vocês é, são cinco cartões ou seis, mas se vocês puderem ter e não pagar anuidade, logicamente que é o melhor de todos. Tá? Depois eu trago para vocês o XP Visa Infinity. Por quê? Porque o XP Visa Infinity ele é um cartão que te dá quatro acessos ou dois acessos ao Dragon Pass. Então você observa que esse cartão me dá acesso lá no BRB Coworking em Congonhas e também em Campinas, na sala internacional. Já esse cartão aqui, ele me daria acesso ao Dragon Pass para mim e para os seis adicionais. E o bom desse cartão da XP é que não tem anuidade e ele te dá 1% de volta de cashback. E para ter esse cartão é muito fácil. Basta você aplicar R$ 5.000, passar pela análise de crédito, sendo aprovado, você terá o cartão com limite dinâmico ou limite fixo, através do XP Visa Infinity. É um cartão que tem benefício pela bandeira Visa, acesso a uma vip e também adicionais grátis com o mesmo benefício do titular. Então, um me daria o Lounge Key, o outro me daria o Dragon Pass e o outro me daria o Tudo Azul é Internacional e também a sala do BRB Cowork em Congonhas. O outro eu trago o Elo da Caixa, porque a pontuação dele é 2.3 nacional, 3,3 internacional, ele isenta através de gastos mensais. Os pontos nunca expiram, e você tem aí a bonificação de entrada de 10 mil pontos na contratação do cartão, e o cartão te dá oito acessos ao Priority Pass. Então, se você parar e pegar esses três cartões aqui, ó, esses quatro na verdade, eu teria nesses quatro cartões, eu teria sala VIP do BRB, sala VIP de Campinas, eu teria Dragon Pass, eu teria Lounge Key e eu teria Priority Pass. Ou seja, todos os programas que eu posso acessar, eu teria nesses quatro cartões aqui, sendo que o da, o da caixa, esse elo da caixa, me daria, além disso, chip de viagem, transfer urbano grátis, tá, chip de viagem é, duas vezes ao ano e transfer urbano duas vezes no limite de 250 reais, então, além do elo flex que o cartão me traria, tá? Depois eu tenho aqui um cartão que também não tem anuidade, que é o Rappi Visa Gold. Ele pontua 0.5% de cashback, não tem anuidade e tem benefício junto ao aplicativo do Rappi, podendo chegar até 10% no Rappi Travel usando o Visa Gold do Rappi. Por não ter anuidade, ter o cashback, não me exigir gastos mensais, ele acaba sendo um cartão vantajoso para quem não tem um cartão... É, é, um cartão assim, ele não é um cartão cheio de vantagens, mas é um cartão Visa Gold que tem um cashback de 0.50 e não exige que você compre nada. Por exemplo, o Gold do Inter exige que você gaste é, o débito automático na fatura e ele exige que você compre o plano PES para poder aumentar para 0.50. O do RAP não tem anuidade e não te obriga a nada. O Trig, ele te obriga a gastar acima de X valor, por exemplo, reais para ganhar 0,50. É mil para ganhar 1,3. Então acaba tendo a unidade de por mês e te obriga a gastar um valor X para ganhar um cashback. Esse não exige nada de você. Se o seu limite for bom, acaba sendo interessante para você esse cartão do rap E por fim, eu trago para você o cartão da cooperativa Cicred. Por que, que eu trouxe ele? Porque ele é um cartão ilimitado a sala VIP do lounge aqui para o titular, os adicionais e convidados. A anuidade dele é 650. Só que, dependendo da cooperativa e onde você vive, pode ter a isenção da anuidade por gastos e também por programa de fidelidade. A pontuação dele é dois pontos com validade de 24 meses. Latam, Azul e Smiles. Ou seja, eu teria um cartão que é ilimitado a sala VIP do Lounge Key. Para mim, o título para os adicionais e para os meus convidados. Então, quando eu estiver viajando, qualquer um que eu quiser levar, eu trago esse cartão. Eu não, não tenho problema nenhum de acessar, tampouco que ter que enviar comprovante. Né? Então ele acaba sendo um cartão interessante e ele é fácil de conseguir, porque a renda mínima dele é 10 mil reais. A renda é 10 mil reais, e o limite mínimo é 10 mil reais. Então você vai na cooperativa, abre a conta, se for aprovado o Black, você tem um cartão Black com acessos ilimitados à sala VIP do lounge aqui, o titular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 Quais são, Leandro? Secobe Black Merit, ilimitado titular, adicionais e convidados. Banco do Brasil Altos, Visa Infinity de Metal, titular, adicionais e convidados. E Cicred Mastercard Black, titular, adicionais e convidados.